Olá minha amiga, olá meu amigo, eu sou José Erlan, sou professor de matemática e estou disponibilizando para você aqui é, uma sequência de aulas abordando a matemática básica. Né? Na aula passada a gente falou sobre as frações Conhecemos os tipos de frações, não foi isso, pessoal? E a noção de fração. Nesta aula aqui, eu vou trazer para vocês, né? É um tópico que a gente não abordou muito na aula passada, que é a leitura de frações. A gente precisa saber ler as frações. Simplificar frações. Vocês vão ver que, quando a gente simplifica frações, a gente está encontrando frações equivalentes, que é um assunto extremamente importante na adição e na subtração, tá, pessoal? Então, as frações equivalentes, elas explicam por quê, né? Muita gente, às vezes, não sabe, muitas vezes, né? A gente não sabe por que utilizamos ali o MMC para somar ou subtrair frações. A gente utiliza ali um processo mecânico. Ah, tem que ser assim porque eu fui ensinado sim. Calcula o MMC ali, mas não sabe por que calcula, né? Utiliza o MMC. O MMC é apenas uma ferramenta, só que muitas vezes a gente não precisa calcular, usar o MMC para resolver adição e subtração de frações. Tá ok, pessoal? Nesta aula especificamente, eu vou trazer para vocês aqui a leitura, simplificação a adição de frações homogêneas e heterogêneas e também, pessoal, a subtração de frações, tá ok? Eu espero que vocês gostem é... Na aula passada, eu vou deixar um cardzinho aqui em cima, tá? Da aula passada. E também na playlist de matemática básica, que é extremamente importante, né? A gente, é, às vezes, fica com dúvida em muitos assuntos. Por exemplo, a, a, a fração, você vai usar nas equações, você vai usar aí é, na porcentagem, na, na razão, na proporção. Né? Como eu falei na aula passada. Então, pessoal, não deixe de estudar aí as frações, porque é um assunto muito, mas muito importante. Tá ok? Então aproveita para se inscrever no canal, se quer receber por e-mail ative o sino E se é, gostou da aula curta o vídeo, pois isso aí ajuda muito o nosso projeto tá okay? Então vamos lá, estou disponibilizando aqui gratuitamente para vocês uma sequência de aulas de matemática básica Vamos lá pessoal, vamos iniciar aqui a nossa aula Bom, pessoal, olha só que legal, né? Vamos aprender a ler rapidamente aqui as frações. Olha só, existem dois tipos de frações, as frações ordinárias, que a gente viu na aula passada, e as decimais. As decimais são aquelas onde no denominador aparece 10 ou potências de 10. Como vocês estão vendo aqui, ó, 10, aqui a gente tem 100, que é 10 elevado a 2. 1.000, 10 elevado a 3, 1 um milhão, que é 10 elevado a 6, não é isso, pessoal? Então, são todas potências, né? são todos, é, os denominadores aqui são números que são potências de 10. Então, quando acontece isso, estamos diante de uma fração decimal, tá ok, pessoal? Então, olha só, eles possuem nomes especiais, ó. o 3 décimos, por exemplo, faltou o acento aqui, ó. o 3 décimos, é, a gente escreve exatamente assim, 3 décimos. Décimos, tá? porque o denominador é 10 Quando o denominador é 100 Chamamos de centésimos Então, a gente tem aqui 9 centésimos Está no plural porque o numerador é maior que 1 Se a gente tivesse aqui ó, 1 sobre 100 Pessoal, a gente tem aqui 1 centésimo tá? No singular Aqui, ó, 15 milésimos E quando está tá, tá dividido por 1 milhão Nós temos aqui um milionésimo Se fosse 2 milionésimos né? Se fosse 2 sobre 1 um milhão, aí estaríamos diante do 2 é, milionésimos, tá ok, pessoal? No plural, então, 2 milionésimos. Vamos escrever aqui, milionésimos, tá ok? Então, a gente tem que se ligar nesse, é, na nossa, no plural e no singular aqui também, tá ok? Da mesma forma, nas frações ordinárias, ó, a gente tem aqui 1 um terço, 9 tá? oitavos no plural tá ok se fosse é um oitavo a gente não ia utilizar aqui no plural seria 1 um oitavo pessoal a partir do 11 a partir do 11 no finalzinho da palavra temos que colocar aqui ó, a, é, a palavrinha né avos, tá ok então a gente tem aqui 21 11 um, avos aqui ficou onde né vou corretorzinho aqui então aqui a gente tem 11 avos então 21 11 um, avos se o número aqui no numerador é o número 1, um, então, o avos aqui, no caso, ele fica no singular, né? Então, a gente tem aqui, ó, 1 um quinzeavo. Se fosse 2, 2 dois quinzeavos, tá? Então, 2 quinzeavos, tá bom, pessoal? Então, é só para gente aprender a nomear aqui é, as nossas frações, tá ok? Então, vamos aqui agora aprender a simplificar as frações, pessoal, olha só. Pessoal, olha só, é quando uma fração ela está na sua forma é, irredutível, por exemplo, a fração 2 terços, vou colocar aqui, ó, a fração 2 terços, ela está na sua forma irredutível, o que é isso? Significa que essa fração ela não pode ser mais simplificada, eu não posso mais dividir, né? não existe mais nenhum número que divida o numerador e o denominador além do número 1, um, certo? É por isso que o MDC, olha só, o MDC entre 2 e 3 é igual a 1. E quando isso acontece, chamamos essas frações aqui, essa fração né, de fração irredutível, tá bom, pessoal? Ela é irredutível porque a gente não consegue mais reduzir ela, a gente não consegue mais simplificar essa fração, então né? por isso que ela é chamada de Irredutível tá? Então quando o MDC, MDC é, De uma fração Ou melhor, do numerador e do denominador É igual a 1, então essa fração ela É irredutível Só que quando o numerador e o denominador Ainda possuem divisores em comum A gente pode, pessoal Simplificar essas frações Até chegar em uma fração irredutível Vamos ver como podemos simplificar Essa fração aqui, como é que você faz né? Eu vou mostrar aqui para vocês uma forma interessante De calcular rapidamente rapidamente ou reduzir rapidamente uma fração, mas é interessante a gente é, entender como é que a maioria das pessoas fazem. Olha só, como esses dois números são pares, né, a primeira coisa que vem na cabeça é dividir por 2. Então, vamos fazer isso. Vou dividir aqui por 2 e aqui por 2. 36 dividido por 2 é igual a 18, não é isso? Então, vou colocar aqui 18. 18 dividido por 76 dividido por 2, pessoal, isso aqui vai dar 38. Olha só, então, a gente tem aqui ainda... Ó, é, dois números pares. Então, a gente continua aqui dividindo por 2 de novo. Não é isso que acontece? Vou dividir por 2 e vou dividir por 2. Isso aqui vai ser igual... 18 por 2 é igual a 9. E 38 por 2, isso aí vai dar 19, não é isso? Isso, 19. Pessoal, olha só. O que você tem aqui... É uma fração, como o número de baixo é primo, né? é, não vai ter nenhum fator comum com o número 9, além do número 1, certo? Então, o MDC entre 9 e 19 é 1. Então, esses números aqui, tá? essa fração é uma fração irredutível. Olha só, simplificamos 36 por 76 ao máximo. Só que o detalhe que eu gostaria de chamar aqui a atenção de vocês. Primeiro, 36, pessoal, isso aqui é importantíssimo. 36 por 76 é uma fração equivalente a 18 por 38. Né? Se você pegar qualquer coisa aí, pode ser uma pizza, dividir essa pizza em 76 partes iguais e tomar, é, eu comer né, 36 é, fatias dessa, dessas 76. E também aqui, ou né, é, pegar essa pizza e dividir 38 partes iguais e comer 18, é a mesma coisa que dividir a pizza em 19 e comer 9. Então, tudo isso aqui representa a mesma coisa. Você vai estar comendo a mesma quantidade da pizza. tá ok Então, a simplificação ela nos dá também frações equivalentes. O oposto pode acontecer também, pessoal. Entenda isso, tá é, entenda a fração equivalente. Por exemplo, 1 meio. 1 meio, não sei se vocês concordam comigo, se eu multiplicar aqui por 2 e multiplicar por 2, isso aqui vai ser igual a 2 quartos. Perceba que é a metade de alguma coisa que foi dividida em 4. Aqui é a metade de alguma coisa que foi dividida em 2. Então, sempre a gente tem a metade de alguma coisa aqui, certo? Se for multiplicar por 3, por exemplo, ficaria aqui por 3 e 6. Então, perceba que a gente está diante de frações equivalentes. E a gente só consegue uma fração equivalente se multiplicarmos ou dividirmos o mesmo número no numerador e no denominador. Pessoal, se eu multiplicar só em cima, ou se eu multiplicar só embaixo, aí a gente está diante de uma multiplicação, tá? Isso aqui é muito importante. A gente só vai estar tá diante aqui de uma multiplicação e de uma divisão. Então, se eu pegasse aqui, ó, um meio, pessoal, e multiplicasse apenas pelo número, é, o 2 aqui, só no numerador, tá? A gente estaria diante aqui de dois meios. Perceba que dois meios não é, pessoal... Não é, tá? é uma fração equivalente ao meio. Dois meios é o total. Tá? Então, quando eu pego é, duas fatias né, de alguma coisa que foi dividida em duas partes, eu estou pegando o total. Isso aqui, que é algo também extremamente importante, é o total de alguma coisa. Então, se você tem o um numerador igual ao denominador, você está diante da unidade. Você está diante é, do total de qualquer coisa, tá? É a mesma coisa, né? Se você dividiu algo em cinco partes e pegou cinco dessas cinco partes, então, você está diante aí de uma, é, de uma unidade, da unidade de qualquer coisa, de uma referência que você tem. Tudo bem, pessoal? Então, olha só, porque eu achei interessante falar aqui sobre as frações, é, as nossas frações, simplificação de frações. Olha só, vamos ver aqui. Essa parte é importante, pessoal, porque é, perceba que a gente poderia né, pegar essa fração aqui e chegar à fração irredutível de uma maneira mais rápida. Né? E a gente, às vezes, perde muito tempo fazendo essas divisões aqui e poderíamos apenas é, encontrar o maior número, olha só que interessante, o maior número que divide 36 e 76 ao mesmo tempo. Isso se chama, pessoal, de m de c, A gente já viu isso na, na play, Nessa playlist, né? Eu trouxe para vocês uma sequência Onde a gente abordou aqui é, Múltiplos e é, divisores de um número Não foi isso? E a gente falou lá do MDC Pessoal, é... Para ser mais rápido aqui, eu vou utilizar o, o, o algoritmo de Euclides, tá ok? Que a gente consegue calcular o MDC dessa forma. A gente pega o maior número, no caso aqui é o 76, e divide por 36. Eu vou colocar aqui, ó. Na verdade, a gente vai ter que focar no resto, né? Muita gente faz essa continha com esse joguinho da velha aqui, tá? Esse aqui é o algoritmo de Euclides. Só que eu acho mais interessante a gente apenas olhar para o resto. 76 por 36, se você for fazer essa divisão aí, ó, 76 por 36, isso aqui vai ser igual a é, 2 vai passar, não é isso? Então, vai ficar é, 36, na realidade, não. Então, vamos colocar aqui, ó, 36 vezes 2 vai dar 72, então, por 2 dá. 72, se você for é, subtrair aqui por 6, vai sobrar 4. Então, o nosso foco, pessoal, é aqui, ó, é no resto. Então, eu vou colocar esse resto aqui. Beleza, então agora eu vou fazer o seguinte, eu vou dividir o 36 agora por 4. 36 por 4 é igual a 9, não é isso? E vai dar o resto quê, pessoal, o resto é zero. Então, observe que eu estou colocando aqui só os restos. Quando eu chegar o resto zero, isso aqui me dá o último número antes do zero, o nosso MDC, tá? Esse algoritmo do Euclide é muito interessante para a gente calcular rapidamente o MDC. Então, olha só, eu poderia, então, aqui, ó, dividir por 4, pessoal, olha só, vou dividir aqui por 4, tá? O 76 eu também vou dividir por 4. 36 dividido por 4 é 9, e 76 dividido por 4 é 19, então a gente ganha tempo, perceba que eu peguei aqui uma, uma fração né? é, tranquila de se resolver, e eu vou deixar aí pessoal, como um, um trabalhinho para vocês, né? é, para simplificar essa fração aqui, ó. tente utilizar o algoritmo de Euclides também, para você praticar uma coisa nova Tá ok? É extremamente interessante para você aí conhecer algo novo né? Conhecer um assunto é, Um algoritmo que ajuda Demais é, Em alguns momentos, então conhecer todas As ferramentas é, Do MDC é super válido É muito interessante, tá ok? Então vamos aqui pessoal agora Entrar é, é, é, agora de fato Na adição envolvendo fração Vem aqui comigo, olha só Pessoal, é o seguinte, olha só quando você tem uma pizza inteira, tá, e adquire outra pizza, então você vai ter aí no caso, no total, duas pizzas, não é isso que acontece? Então você vai ter aí duas pizzas. Se você tem uma pizza, tá, e compra aí mais cinco pizzas, no final você vai ter seis pizzas, não é isso que acontece? Beleza, pessoal... Isso aí só aconteceu porque você está somando algo com o mesmo tamanho. Eu digo tamanho algo da mesma natureza. Você está você tá comprando pizzas, né? Você está comprando, você tem uma referência, uma unidade. Então, olha só, você comprou aí seis pizzas. Da mesma forma acontece com as frações. Tá? Quando as frações elas, elas, é, possuem o mesmo valor. Quando elas possuem, né? Quando você está falando de algo do mesmo tamanho, que é o que a gente vai ver aqui agora, a gente pode somar tranquilamente. Olha só, vamos pegar aqui essa primeira situação. Estou somando aqui dois valores. Essa primeira pizza aqui, vamos imaginar que eu tenha aqui é, comido uma fatia, é, duas fatias, tá? Eu estou com bastante fome, então vou pegar aqui duas fatias. Pessoal, isso aqui, né? não sei se vocês concordam comigo, isso aqui significa, eu vou escrever por extenso aqui, 2, 2. Essa pizza está dividida aqui em 8 partes, então 2 oitavos. É isso? Então, a gente tem aqui 2 oitavos da pizza. Aqui, vou imaginar o seguinte: que o meu irmão tem aí comido uma fatia só. Então, ele não está com muita fome, ele comeu uma fatia. Então, ele comeu aqui quanto? Ele comeu um oitavo dessa pizza, não é isso, pessoal? Então, no final, quanto foi que ele comeu? Ele comeu, ou melhor, a gente, né? Comemos aqui 3 oitavos da pizza, não é isso? Então, três oitavos. Pessoal, isso aqui só foi possível, só foi possível fazer essa soma rapidamente, tá? Usando a mesma lógica de eu comer uma ou, ou comprar uma pizza, e depois comprar mais três pizzas, ou seja, no total quatro pizzas. Tem o mesmo raciocínio. Ó. Dois oitavos mais um oitavo seriam aqui três oitavos. Né? É, outro detalhe, vamos pegar aqui um outro exemplo. Se eu tivesse aqui agora, é, essa pizza aqui, tivesse comido uma fatia, duas fatias. Vou pegar aqui ó, duas fatias tá? e três fatias. Beleza, eu estou com bastante fome. Então, eu peguei aqui também três fatias. Pessoal, olha só, essa pizza aqui também foi dividida em oito partes. Então, ó, isso aqui representa, pessoal, três oitavos. Não é isso? Então, três oitavos. Beleza. E meu irmão, no segundo dia, vamos imaginar que isso aqui fosse o segundo dia, né? Um dia diferente. Ele continuou comendo... Um oitavo dessa pizza. Ele comeu uma fatia apenas. Bom, então você concorda comigo que ele comeu um oitavo. E, na verdade, aqui um oitavo, né? Olha só, no singular. Um oitavo. Pessoal, olha só. Na verdade comemos aqui no final, três oitavos mais um oitavo. Quatro. é isso? Quatro oitavos. Show de bola. Quatro oitavos. Olha só que interessante. É, a gente só conseguiu escrever aqui também porque temos uma pizza ou duas pizzas, né, com é, que elas foram, no caso aqui na, na nossa realidade foram cortadas em tamanhos iguais, em fatias iguais. Então é por isso que a gente pode já falar o nome aqui é, do quanto a gente comeu, quatro oitavos. É como se fosse seis pizzas, sete pizzas, oito pizzas, tá? A coisa muda quando as pizzas ou qualquer outra é, é, é, referência que você tenha, tá? É, é dividida em partes diferentes. Por exemplo, essa pizza aqui foi dividida em oito partes iguais. Então, se eu pegar essa pizza aqui, uma fatia dela, tá? Vou pintar aqui, uma fatia dessa pizza. E uma outra pessoa tivesse aí comido a segunda pizza, que ela tá dividida aqui ó em seis partes agora, pessoal. Então, vamos imaginar que a segunda pessoa aqui pegou essa partezinha aqui, tá? Vou tentar pintar aqui. Deixa eu pintar de vermelho, tá? Então aqui ó, essa partezinha aqui Pegou aí também, ó, meu irmão acabou comendo duas partezinhas dessa pizza. Então, aqui também, ó, comeu essa fatia aqui. Bom, você deve concordar comigo que eu comi um oitavo. Um oitavo. E meu irmão acabou comendo aqui dois sextos. Não é isso? Dois sextos. Pessoal, olha só. Quanto é que comemos no total? Veja que agora... Tá? A gente não tem como escrever como aqui, ó, dessa forma aqui, tá? nessas duas primeiras situações. Por quê? Porque essas pizzas aqui, elas não estão, né? as fatias não são do mesmo tamanho. Como elas não são do mesmo tamanho, precisamos utilizar alguns artifícios. Tá? Aqui, matematicamente, temos é, dois oitavos, não é isso? É interessante a gente chegar assim, ó, dois oitavos somados aqui, pessoal, a um oitavo. No final, a gente vai ter... 3 oitavos. Aqui, nessa segunda situação, é, temos aqui, ó, três oitavos. Então, ó, 3 três oitavos. A fração também pode ser expressa assim, ó, pessoal. É, e eu vou somar com um oitavo. Então, no final, ficamos aí com quatro é, oitavos. Não é isso? Então, ó, aqui temos uma fração, tá? Que representa quatro oitavos. Olha só, essa maneira aqui, matematicamente falando, o que temos é o seguinte, ó, um oitavo somado aqui, ó, a dois sextos, pessoal. Perceba que os denominadores são diferentes, tá? A esse tipo de operação, né, a esse tipo, a esses tipos de frações chamamos de heterogêneas. Essas frações aqui, ó, nessa segunda situação, elas são heterogêneas porque os denominadores são diferentes. Aqui nessas duas situações aqui, as, os denominadores são iguais. Então, essas frações aqui são frações homogêneas, tá ok, pessoal? Então, existem as frações homogêneas quando os denominadores são iguais e existem as frações heterogêneas quando os denominadores são diferentes. E por que isso é importante para gente? Porque nas frações homogêneas, quando a gente soma, Basta, é, a gente, basta repetir aqui o denominador E a gente soma apenas os numeradores Porque é fácil de enxergar isso né? Não sei se vocês concordam comigo Que é muito fácil a gente enxergar é, Ou somar coisas que são do mesmo tamanho 1 um oitavo mais 2 oitavos dá 3 oitavos Uma pizza inteira mais duas pizzas daria 3 pizzas Agora, quando eu tenho... Uma pizza inteira e um terço de uma outra pizza, quando eu vou somar, já não é mais um, um terço de uma pizza. A gente vai ter que fazer uma operação ali para encontrar quanto essa soma equivale ou quanto é, é qual é a referência, qual é o tamanho dela em relação à nossa referência. Tá, esse número que a gente vai achar representa quanto da nossa pizza quanto da nossa unidade, tá ok, pessoal? Então, é isso que a gente precisa colocar na nossa mente, tá? As frações heterogêneas, a gente vai trabalhar aqui com alguns detalhes. As homogêneas são bem simples. Quando os denominadores são iguais, basta a gente somar ou subtrair, pessoal, essa explicação eu não vou dar mais é para vocês na subtração, tá? Porque serve também para uma subtração. Então, na adição e na subtração, quando os denominadores são iguais, basta somar ou subtrair os numeradores, Simples assim, permanece o denominador, subtrai ou soma os numeradores, tá ok? Vamos aqui agora ver alguns exemplos, olha só. Aqui, pessoal, temos aqui é, adições, né? Estamos aqui somando frações que são homogêneas, né? Todas possuem o mesmo denominador. Então, o que, é que a gente faz? Olha só, pessoal, de forma bem rápida aqui, ó. É, vamos repetir tá o denominador e somamos os numeradores. Simples assim, 8 mais 1 é igual a... 9. Aqui, o que a gente vai ter? É, o denominador é igual, então, 5 mais 3 é igual a 8. Aqui, mesmo ó, com três frações, é a mesma coisa. Os denominadores são iguais, repete o denominador e soma os numeradores. Ó. 5 mais 1 é 6, 6 mais 2 é igual a 8. Na verdade, a gente está... Até tá diante aqui de uma fração aparente. Lembra que a gente falou na aula passada? Porque isso aqui parece ser uma fração. Porém, isso aqui é um número inteiro. 8 dividido por 4 é igual a 2. Está ok, pessoal? Então, é para vocês entenderem como a gente faz a operação, né? a adição de frações homogêneas. Tudo bem? Vamos aqui agora para as frações heterogêneas. Olha só. Pessoal, olha só. É, nas frações heterogêneas, a gente tem duas situações. Quando os denominadores são múltiplos, tá? por exemplo, aqui, ó, 4 é múltiplo de 2, é, ou também, é, aqui, ó, temos o 18, que é múltiplo de 9 e de 3. Né? Então, quando acontece essa situação... É, como é que a gente pode calcular? Vai acontecer também os de denominadores aqui, pessoal, dos denominadores né? não é, serem múltiplos, tá? Ou seja, eles são primos entre si. A gente também vai aprender como calcular isso. Então, para explicar é, essa ideia, né? a primeira ideia aqui, é, você, eu até fiz uma figurinha aqui ó, para exemplificar essa soma aqui. Você está somando metade mais 3 quartos de alguma coisa. Tá? Então, essa explicação vai servir para isso aqui também. Tá okay? Se você quiser depois fazer aí, é, tentar enxergar isso aqui dessa maneira, pode fazer os desenhos aí, que fica muito mais interessante o seu estudo. Então, olha só, eu tenho metade de alguma coisa. Então, vou até pintar aqui. Ó. Imagine que algo foi, foi dividido em duas partes iguais é isso que está acontecendo e a gente pegou apenas uma porque é um meio então essa parte pintada representa um meio bom três quartos é representa algo que foi dividido em quatro partes iguais e a gente pegou três dessas partes então vamos pintar aqui ó então eu tenho aqui uma é isso uma duas três dessas partes pintei aqui para a gente entender bem o que está fazendo pessoal olha só quando eles são múltiplos, é importante, aí vem a importância que eu chamei a atenção de vocês na aula passada sobre as frações equivalentes. Tá? Bom, o que foi que eu falei agora há pouco? Eu falei para vocês que a gente consegue somar frações que possuem o mesmo denominador. A gente só consegue somar frações que possuam é, denominadores iguais. Frações homogêneas, não é isso, pessoal? Então, é isso que a gente vai fazer aqui através do conceito das frações o quê? equivalentes. Por que, pessoal, estou falando isso? Porque eu posso transformar, olha só que legal, eu posso transformar essa fração aqui, que é o meio, tá está sendo representada aqui, ó, na mesma maneira, ó, eu vou dividir essa aqui em quatro partes iguais, olha só que legal, Vou dividir em quatro partes iguais. Então, agora, essa partezinha pintada representa o quê, pessoal? Vai representar agora 2 quartos da minha fração. Então, eu vou ter aqui 3 quartos mais 2 é, quartos. Isso aqui vai ser igual a 5 quartos. E aí, o que, é que vocês me dizem? Né? Achou mais interessante? Ficou fácil ou não? Bom, se não ficou é porque faltou alguns detalhes. Vamos aqui. Pessoal, qual o detalhe que eu tenho que passar para vocês aqui? Ó? Eu falei para vocês que a gente pode calcular, encontrar qualquer fração equivalente fazendo o quê? Multiplicando o mesmo número no numerador e no denominador, certo? Então, se eu quero chegar de 2 a 4, então é por isso que eu, eu dividi a aula nos denominadores múltiplos e nos denominadores que não são múltiplos. Porque eu consigo transformar 2 em 4. Basta fazer o quê? Basta eu pegar o 2 e multiplicar por 2 Mas para eu encontrar uma fração equivalente ao meio Eu tenho que multiplicar também o numerador por 2 Então, ó, 1 vezes 2 é 2 2 vezes 2 é 4 E, graficamente, o que a gente fez foi isso aqui ó, tá? Quando eu transformo, eu encontro uma fração equivalente é Representa a mesma coisa Só que eu dividi minha barra de chocolate em 4 E peguei duas dessas 4 Foi isso que eu fiz tá? Então, ficou 5 quartos Pessoal, Detalhe importante, tá que às vezes a gente utiliza também por aí, é calcular o MMC. Tá? Vocês podem também calcular o MMC. Então, quem é o MMC de 2 e 4? O que você vai fazer é isso aqui. ó. Calcular o do MMC, a gente já aprendeu, né? É, você vai dividir aqui por 2, aqui vai ser igual a 1 e 2. É, e aqui por 2, que vai ser 1 e 1. Então, 2 vezes 2 é 4. Então, como é que você faz? Você vai transformar numa fração só, toda essa fração aqui, com um o denominador 4. E vai fazer o seguinte, vai pegar o 4, dividir pelo primeiro denominador, 4 dividido por 2 é 2, 2, e vai multiplicar pelo numerador, 4 dividido por 2 é 2, 2 vezes 1 é igual a 2. E vai somar, pessoal, vai usar esse sinalzinho aqui ó, da operação, mais. E agora, pelo segundo denominador, 4 dividido por 4 é 1, 1 vezes 3 é igual a 3. Pessoal... É o que você está usando aqui, né? o que vocês estão usando quando calculam o MMC, é exatamente isso, é encontrar uma fração equivalente, ó, porque essa soma aqui é a mesma coisa que 2 quartos mais 3 quartos, então aqui é interessante a gente enxergar também essa propriedade, ó. quando você tem é, números somando no numerador e tem apenas um denominador aqui, isso aqui é a mesma coisa que 2 quartos mais 3 quartos, se tivesse mais parcelas aqui, mais as parcelas dividido por 4 aqui, tá? então ó, é a mesma coisa, 2 mais 3 é igual a 5. E o denominador continua, vamos deixar aqui, 5 quartos. Foi exatamente o que a gente encontrou aqui, tá ok, pessoal? Então, eu achei importante trazer para vocês essa explicação gráfica para vocês entenderem o que, é que a gente está fazendo, tá ok? Da mesma forma, agora sendo uma maneira mais rápida, vocês poderiam calcular aqui, ó. por exemplo, quem é o maior número aqui que é múltiplo dos outros? O 18. Então, vamos fazer o seguinte aqui, pessoal. Aqui tem uma pequena diferença, mas a ideia é a mesma. Você vai ter que transformar... O 3 em 18, o que, é que você faz? Ora, multiplica o 3 por 6, só que para a fração continuar sendo a mesma, eu vou te multiplicar aqui 5 por 6, tá? O 1, ou o 9, né? eu vou multiplicar por 2 para ser 18. Então, o 1 eu vou ter que multiplicar também por 2. Então, pessoal, olha só o que aconteceu. 5 vezes 6 é 30, 30 dividido por 18, mais 1 vezes 2 é 2, e aqui ó 9 vezes 2 é 18. E aqui, pessoal, a última eu não fiz nada, então ficou 2 por 18. Né? Na verdade, são frações equivalentes aqui. Ó. Então, temos aqui o seguinte, ó. É, como os denominadores são iguais, frações homogêneas, vamos somar apenas os numeradores. 30 mais 2 é 32, 32 mais 2 é 34. O que a gente vai fazer aqui agora é simplificar. Né? Posso simplificar aqui por 2, dividir por 2 e por 2, 34 por 2 é 17 e 18 por 2 é igual a 9 você também poderia fazer isso aqui por MMC quem é o MMC de 3, 9 e 18? bom, se 18 é múltiplo deles então o menor múltiplo comum com certeza vai ser o 18 né? você, se você fizer essa conta aqui vai encontrar 18 então você poderia colocar aí ó, o 18 tá ok? 18 como o MMC e seguindo o mesmo raciocínio pessoal, 18 dividido por 3 é 6 6 vezes 5 é igual a 30, não é isso? Então, ó, 30. É, 18 dividido por 9 é 2. 2 vezes 1 é igual a 2. E 18 dividido por 18 é 1. 1 vezes 2 é igual a 1. Né? Então, é, na verdade, 2, né? 1 vezes 2 é igual a 2. Então, ó, ficaria aqui 34 por 18, da mesma forma que encontramos aqui. Ó. Então, o resultado vai ser 17 nonos. Tá ok, pessoal? Bem tranquilo, né? Vamos agora para a próxima etapa, quando os denominadores não são múltiplos. Olha só. Pessoal, e existe uma forma bem tranquila também da gente é, resolver aqui com quando os denominadores não são múltiplos. Por que eu estou falando isso? Porque você não vai conseguir, por exemplo, multiplicar um número por 5 que chegue a 12, né? um número inteiro, tá? para ser mais rápido. Então, o que é que você pode fazer? Você pode multiplicar aqui, ó, no caso, o 5 por 12... Tá? E o 12 por 5, simples assim, porque a gente vai chegar no mesmo número. Né? Isso aqui vai ficar 60 e aqui 60. Só que para essas frações continuarem sendo a mesma, as mesmas, né? porque a gente precisa disso para não alterar a fração, então, eu vou multiplicar aqui no numerador por 12 e vou multiplicar aqui o numerador por 5. Então, a gente vai ficar com o seguinte, pessoal, 12 dividido por 60 mais 15 dividido por 60. Como os denominadores são iguais agora, vou, vai permanecer o denominador e somar os numeradores. Ó. 12 mais 15 é igual a 27. Tá okay? A gente consegue aqui ainda simplificar. Ó. Vamos dividir aqui por é, 3, não é isso? Isso aí, vamos dividir aqui por 3 e aqui por 3. Então, aqui vai ser igual a 9 e aqui vai ser igual a 20. Como 9 e 20 são primos entre si, então, a gente para aqui porque a fração é irredutível, tá? Então, aqui da mesma maneira, ó, observe que o 2 e 4 são até múltiplos, tá? Mas 5, a gente não consegue fazer isso. É, esse método a gente também pode pra utilizar para 3 ou 4, enfim, qualquer número de parcelas aqui, tá ok? Então, olha só, é, eu posso transformar o 2 em 4, posso, mas aí para transformar em 5, o que, é que a gente faz? Bom... Eu poderia aqui pegar o 2, multiplicar aqui, pessoal, por. Eu tenho que deixar todo mundo igual, tá? Ou você pode multiplicar por 4 e 5 para ser mais rápido. E aqui multiplicar por 2 e 5. E aqui multiplicar por 2 e 4. Pessoal, para ser bem rápido. tá Então, ó, o que a gente fez aqui mais, você faz aqui em cima. Vou multiplicar por 4, vou multiplicar por 5. Vou multiplicar por 2, vou multiplicar por 5. E aqui vou multiplicar por 2 e vou multiplicar por 4. Tá? Isso aqui parece ser... Quando você está com um macete, você faz rapidinho. Então, 4 vezes 5 é 20. Aqui a gente ficou com 20 por... É, aqui ficou 20 vezes 2, 40. Não é isso? 40. Aqui em cima, ó, ficamos com 10. Aqui embaixo, ficamos com 8. Vai ficar também 40, se não tem alguma coisa errada. né? Então, aqui vai ficar 40. E aqui, pessoal, é, vai ficar... 40 também, 5 vezes 2 é 10 vezes 40, aqui 6 vezes 4, 24. Pessoal, denominadores iguais, frações homogêneas, o que, é que a gente faz? Soma apenas os numeradores. 20 mais 10 é igual a 30, 30 mais 24 é igual a 54, olha só que maravilha. Então, aqui, dividindo por é, 2, não é isso? Se a gente dividir por 2 aqui, vai dar é, 27, não é isso? E 40 por 2 vai ser igual a 20. E a gente também tem aqui é, primos entre si, frações. Então, é, são, é uma fração irredutível. E a gente finaliza por aqui, tá? Então, olha só, essa conta. Então, pessoal, é, vocês poderiam aqui também calcular o MMC entre 2, 4 e 5, tranquilamente. Ó, 2, 4 e 5, quem vai ser o MMC entre 2, 4 e 5? Por 2 aqui vai dar 1, aqui vai dar 2 e aqui vai dar 5. Por 2 aqui vai dar 1, aqui vai dar 1 e aqui vai dar 5. E por 5 a gente finalizaria. né? Então 5 vezes 2 é 10. 10 vezes 2 é 20. Então o MMC aí ó, seria 20. 20 dividido por 2. Nessa né? assim que a gente faz. 20 dividido por 2 é 10. 10 vezes 1 um é igual a 10. Beleza. 20 dividido por 4 é 2. Não é isso, pessoal? 20 dividido por 4, melhor. 20 dividido por 4 é 5. 5 vezes 1 um é igual a 5. 20 dividido por 5 é, vai ser 4. 4 vezes 3 é igual a 12. Somando tudo isso aqui, ó, vai ficar 22. 22 mais 5 é igual a 27. E 27 dividido por 20. Pessoal, percebam aqui que a gente já calculou diretamente é, a fração irredutível. Se tá? vocês tiverem esse pequeno trabalho aqui, porém, acredito ainda que esse método pode ajudar em algum momento. E ele serve também nas frações algébricas, nas equações. Você pode utilizar isso aqui tran Tranquilamente, tá ok? Vamos fazer agora alguns exercícios de subtração que só vai mudar a operação, o conceito que a gente viu aqui até agora é o mesmo. Vem aqui comigo, pessoal. Olha só. E aqui, pessoal, a gente está diante de subtrações. Tem aqui uma soma também para a gente ver tudo junto, mas é, eu trouxe aqui três situações diferentes. Ó. Numeradores iguais, frações homogêneas, o que, é que a gente faz? Repete o denominador e, como a gente está diante de uma subtração, subtrai os numeradores. 8 menos 3 é igual a 5. Aqui da mesma maneira. Ó. É, perceba que o 4 é múltiplo de 2. Então, o que, é que a gente faz? Vou multiplicar o 2 aqui por 2 para se tornar 4. Mas, para essa fração é, não mudar, para eu encontrar uma fração apenas equivalente, eu tenho que multiplicar também o numerador. Tá bom? Então, ó, 5 quartos menos 2. Quartos. Pessoal, olha só o que a gente tem. Frações homogêneas, repete o denominador, subtrai os numeradores. 5 menos 2 é igual a 3. 3 quartos. Tá okay? Aqui, pessoal, perceba que a gente tem é, frações né, que são.. É, aqui a gente não tem mais múltiplos. Perceba que 3 não é múltiplo de 2. Então, o que, é que a gente faz? Da mesma forma, vamos multiplicar aqui é, por 3. Não é isso? Vou multiplicar por 3. Aqui eu vou multiplicar por 2, vai para se tornar 6. Aqui eu posso multiplicar por 3 também, já que é igual ao 2. Não é isso? Então, aqui eu vou multiplicar por 2. Pessoal, vou multiplicar aqui por 3 e aqui por 3. O que eu fiz no denominador, eu faço no numerador. Então, ó, vamos lá. Aqui eu tenho 4 sextos. Então, 4 sextos somado a 3 sextos. Subtraído aqui, pessoal, de 9 sextos. Então, resolvendo isso aqui, frações homogêneas. Agora, repete o denominador e vou somar primeiro aqui, ó, pois a operação entre essa fração e essa é uma adição, somar 4 mais 3 é 7, 7 menos 9, pessoal, temos aqui 7 menos 9, na aula de números inteiros a gente viu que isso aqui é igual a menos 2, então olha só que interessante, temos aqui menos 2 sextos, não é isso? E o sinal da fração é positivo, eu posso fazer o jogo de sinal com esse menos aqui, tá? Então, eu tenho aqui, ó. Ou então, como é uma divisão, pensando melhor, né? Pensando mais corretamente. Eu tenho um número dividido por outro, mas a divisão não é exata. Eu posso até aqui simplificar, pessoal. Posso dividir aqui por 2 e por 2 aqui também. E como eu tenho uma divisão, a divisão eu posso fazer o jogo de sinal, ó. Menos com mais do 6 é igual a menos. Agora é menos o número, a nossa fração, tá? Então, ó. 2 dividido por 2 é 1 um, e 6 dividido por 2 é 3. Então, eu tenho aqui a fração menos 1. Um. Eu acredito que a gente consegue resumir bem nessa aula é, a adição e a subtração envolvendo frações, tá ok, pessoal? Então, é, é isso que eu tenho aqui por hoje, tá? Eu espero aí que vocês tenham gostado da aula. Foi uma aula bem é, resumida, porém com muitos detalhes envolvendo a adição e subtração de frações espero vocês na próxima aula aproveita para se inscrever e curtir o nosso vídeo caso tenha gostado tá ok valeu pessoal e até a próxima valeu